Fala rapaziada, é o seguinte, ó, hoje eu recebi visitas de Lúas Três Estamos aqui ao lado do Reboleira Salve, salve E do King Joy E aí galera, beleza? Aí sim, ó, pesado hoje, hein, tá pesado Rapaziada, nós vamos jogar um Brawl Stars Vamos tentar pegar recorde mundial de Bruno Clash E vamos ver o que vai dar, será que vai conseguir? Depende deles, aí eu não sei de nada, quero ser carregado Então é isso, bora lá, aqui no canal Bruno Clash Ok E galera, é o seguinte, já estamos de volta e vamos jogar um Brawl Stars com essas figuras aqui, rapaziada. E aí, vocês jogam bem, mano? Você manda um ah, negócio aí? Estamos contando aí com a ajuda do Rebola, hein? Rebola ah, vai. Joe e o carregar. Um mito aí, ó. Falou que veio especialmente só pra quebrar o recorde do Brunão aí, então tô confiante. <risos> tá maluco? Vamos jogar então, vai ser doideira. Nós precisamos uma comp maluca. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos direto pro Brawl Stars. E agora é a hora do jogo, rapaziada. Olha, eles estão aqui dos lados. aqui Vamos ver quem vai ser o craque do jogo. Vamos ver se vai dar bom, hein, rapaziada Voltamos já já É isso, rapaziada, achamos e vamos aqui com a comp louca, hein Pouco Dois tanques, né famoso um pouco dois tanques, um tanque diferenciado Que é a Pan Vai ter cura pra caramba, Rosa, hein Olha o que é de cura, mano Isso é louco, é muita cura A Rosa não vai passar à vontade, não Vai ter cura porque tem é um Opa, boa E agora a gente joga a torretinha aqui Se precisar é só colar aí dentro Colou, precisou, me chama que eu já jogo o bagulho acessório. Se quiser avançar, pode avançar, Diogo. Eu tô com. Tá bonado, tá bonado na cura. Os caras nem é conseguem é vir. Louco, mano. É absurdo. Cura muito. Ó, o cara tentando tirar a torreta. Já tô com outro, se ele tirar, eu boto outro. Ah, eu Nossa, não chega, mano. É difícil. Ó, usa a cura, já bota outra torreta. Opa! matou. Vem aqui procurar. Vem. Opa! Peguei tudo. Falta um falta uma. Um, um, um pouquinho. Segura, um segura aí. Vem, meu irmão. É, recua um pouquinho, velho. Agora é vocês. Eles estão eles indo por eles. Vamos juntos. Vamos subir junto. Ó, ah, eles estão entrando junto. no meio aí pelo... Ui, caraca! É, é só subir agora. Agora é a hora. Pode avançar, gente. Pode avançar, que eu tô na cura. Salud! Bora pegar ele aí. Legal. Pô, oh, pegamos. Só descer só e só GG. Curei, Já era. Tá maluco? É, pesado, mano. Vai pegar você ali, mano. Tá curando ali, ó. Cada uma que nós dá dano. Cura até umas horas. Ainda tem a torreta com acessório, mano. Você é louco. Não, não passa nada, rapaziada. Não passa nada, mano. <risos> vamos lá, vamos mais um aqui, que o bagulho tá doido. Bora. Vamos lá, rapaziada. Agora é hora de dar uns pulos, hein, mano. Vamos que vamos. Mano. Vamos pro jogo. Pique gemes. Cuidado com o Luke, ele fica invulnerável se você pular. E os outros dois também, mano. Acho que não vou nem usar acessório agora ainda. Passinho do Robbenks. Nossa. Não deu. Os dois aqui na direita, aqui. Na nossa, na nossa área aqui, velho. Então vamos lá. Vai. Nossa, tá o Bull, então, né? 2 é. Tá, dois, vamos ver. É. Vou ter que usar uns pulos aqui. Mesmo, né? É, não tem valor, mas... Matei a Shelly, mano. Caraca, o Bull tá me pegando tudo ali, mano. Eu não tô sabendo onde ele tá. Ah, puta merda. Não acredito que eu usei. Escapou, vocês viram? Puta. Peraí, peraí, peraí, peraí. Que os dois estão tá grudando em mim, eu não tô conseguindo fazer nada. Nossa, matei? Não. 30 de vida. Ele tá osso, mano. Ele tá aí na esquerda. Ele já Ele nem tá com gelo. Tá colado ali, ó. E ele tem acessório ainda pra usar tudo, ele não gastou. Boa, boa, mano. boa, matou, matou os dois Vamo, vamo, vamo vai vai. Vai, vai, vai que eu te tanco Vem descendo, vem, vem descendo, vem, vem, subindo Vem, vem, vem, vem, vem Vem, vem isso boa, Matei o Bull Desce. Vem descendo Matei a Shelly Boa, meu mano É isso, caraca é, louco, tio. Fez a play, fez a play GG Manda chorinho pra eles que eles usaram De habilidades de Bull ah. escondida pra levar a gente Isso não é justo, mano Olha, <risos> a viradinha, hein, reboleira Calma, rebola, meu mano. Calma, rebola, meu é, mano. Meu mano. <risos> bora, é, bora, bora, bora, mano. bora. Vamos mais um, vamos mais um. Morte contra morte, hein? Vamos, rebola. Eu sou mais meu morte dourado, hein? É. Protege aí, você fica é vocês vida. dois mais juntos, mano. Não avança tanto, não. Espera só na hora que a gente tiver uma vantagem ser... Você... Boa. Vai dar rebola. O seu morte já fez a Boa. Opa. Tocou a ult Só esperando, na hora que eu souber os dois Aí dá bom Deixa eu ver onde eles estão Agora ai Nossa, puxamos um oh. Matou, ai, matou outro, o outro Vou morrer, vou morrer Se vocês aqui no meio, isso Pega você, de... até melhor nossa, tá Quer que eu dou visão? Não, não precisa não Estão ali no mato Não avisa não precisa aí a hora que eu for pra cima dele, ele vai avançar. Hum, ia falar pra você colocar um pouco mais recuado, hein, mano. Não hum, eu, não, nem precisava? Não. Só voltar de ui. Volta, volta, volta. Volta que tá bom. Deixa eu dar visãozinho pra nós. Pode deixar que eu pegue a última. Vamos aqui de Tem o Spike aí na esquerda, hein? Em e tá o Mortis descendo aqui na direita Fique também. Não é que ele vai. Só que o Rebola vier, só ele volta, vai querer vem, atacar. Vem, vem, vem, Joey. vem. vem o Spike margar, tá na esquerda tá. aí, cuidado. Não tem problema, não. Não, se eu ficar aqui, ele não vai vir. Ele sabe que eu tô aqui. Olha lá. Entendeu? Já pega ele. Opa. Boa. Aí deu bom, aí deu bom. Sou mais uma morte, eu falei? Me cura, me cura, curinha. Me cura. Me cura, me cura. Olha ah, É louca, a sombria fica me curando. Olha a rebola dando rolê. <risos> <risos> rebola dando rolê. <risos> Tá maluco? Sou mais meu mortos meu mano. Oh, sou mais meu mortos mano. <risos> aí sim, hein? Deu bom, rapaziada. <risos> ei ó, boleira boleiro, quase 700 que o dele. Tá maluco. Pegou, né, papo Pegou agora. É isso, meus mano. Deu bom, hein? Deu bom, hein? E aí, boleira deu bom? Deu bom, Como irmão? Funcionou? Deu bom, mortiseira. Aí, ó, é, partidinhas daquela invasão topzera aqui, meus manos. Esses mitos. Acabou, hein? Vocês viram que deu bom, rapaziada, ó. Invadiram aqui, funcionou, deu bom, conseguimos ganhar umas partidas Ó, é o seguinte, o canal dos dois vai estar tá aqui embaixo na descrição Vamos invadir lá, colocar o bonde do careca maluco, mano <risos> Bota lá no vídeo deles o bonde do careca maluco Quero saber, vou lá da coração Quem sabe eu não dou um gift card no canal de cada um, hein Vai lá pra saber, né vai, Já pessoa Apareço lá, dá um gift card aí, bota um códigozinho lá, codiguinho Botar um codiguinho lá, quem sabe, hein Ó, se comentar lá e se inscrever no canal deles, eu boto um codiguinho no canal de cada um, beleza? Pode ser, pode ser Fechou, Eu, hein? Quero Aceitaram? Bem. Só colar, hein, rapaziada. Tá prometido. Ó, ó, tem pouco, tá tranquilo, tá tranquilo. Nossa. Tem pouco. <risos> então é isso, rapaziada. Valeu todo mundo, tamo junto. Esquece de se inscrever no canal, dá aquele like e é nóis. Falou, rapaziada. nós Abraço, falou, fui!